Bom, que avaliação dá para se fazer desse evento, que é um dos mais importantes do Rio Grande do Sul? É avaliação positiva pelo momento que nós estamos vivendo, né? um momento com a perspectiva de uma safra boa, né? isso traz, sem dúvida, um astral é, bom, é, quando a gente tem produção, produtividade, né? é o primeiro passo para que a gente tenha né, exatamente... É, é, motivos para comemorar, enfim, para celebrar esse momento. A safra sempre é aquela, aquela, aquela hora onde que é, todo o esforço, todo o trabalho, né, o planejamento, uh, o plantio, o cuidado com a planta, acaba sendo né, celebrado. Então, uh, o, que nos, o que nos resta é exatamente né, estar aqui, eh, reconhecer a todos que fazem a produção acontecer. Né, um ano diferente de anteriores, que eh, nós vivíamos, especialmente em algumas regiões, enormes dificuldades, a perspectiva está muito boa e isso traz, sem dúvida, um, um clima e um astral positivo a todos.